O projeto Advanced Farm 360, vinculado ao Colégio Politécnico da UFSM, busca potencializar a agricultura de precisão aqui na região central. Com ações de ensino, pesquisa e extensão, a iniciativa aproxima a comunidade da Universidade. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre a atuação desse projeto. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Luciano Pes, coordenador do projeto Advanced Farm 360. Olá professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista para falar sobre esse projeto tão bacana né, que faz essa interlocução entre a Universidade e a comunidade local. Olá, Luiz Gustavo. Primeiramente, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o, o projeto que coordenamos e desenvolvemos aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Professor, eu começo a entrevista te perguntando o que é o Advanced Farm? Então, Luiz, uh, o projeto Advanced Farm 360, ele é um projeto de desenvolvimento institucional da UFSM. Ele tem o objetivo principal de... Desenvolver, de fomentar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação Na área da agricultura de precisão e da agricultura digital Principalmente no, no âmbito do Colégio Politécnico da UFSM, que é onde eu atuo Mas com o passar do tempo nós estamos também trazendo outros centros de ensino né, Para virem trabalhar conosco E na prática, como que vocês atuam? Então, nós uh, temos uma chamada área agrícola, que fica junto a, ao campus da UFSM, a chamada área nova, que nesse local, então, nós desenvolvemos uh, diversas atividades uh, que são voltadas para a agricultura de precisão e agricultura digital, em parceria com empresas, no sentido principalmente de, da formação de recursos humanos, né? formação de profissionais que tenham a capacidade, que estejam capacitados a atuar Nessa área após a, a, a conclusão do curso. Hoje é uma área em franca expansão. Existe uma demanda muito grande, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, por profissionais capacitados a, a atuar nela. Então nós temos investido muito né, nesse sentido para formar esses profissionais para atender essa demanda nacional. E há quanto tempo que o projeto existe, professor? Então... O projeto ele foi uh, oficializado, digamos assim, registrado no início de 2020, mas uh, diversas ações do projeto estão e foram realizadas ao longo de diversos anos. Nós podemos colocar como um marco inicial do projeto o ano de 2010, que o Colégio Politécnico, então, dentro da, da estrutura, criou o mestrado profissional em agricultura de precisão e, a partir daquele ano, nós também, né como instituição começamos a adquirir alguns equipamentos que possuem tecnologias relacionadas com, com agricultura de precisão e agricultura digital. Uh, no ano de 2019 foi criado o curso técnico em agricultura de precisão, então veio a se associar às atividades que já vinham sendo realizadas ao longo desses nove anos, né, no período de 2010 até 2019, e culminando então com toda essa bagagem aí de atividades que nós estávamos desenvolvendo, uh, acabamos então uh, registrando esse projeto né, oficialmente no início de 2020. Então hoje o projeto tem praticamente três anos de, de atividades uh, sendo desenvolvidas. Então a gente pode dizer né, que uh, desde 2020 foi uma reorganização né, dentro de um projeto de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde 2010. Exatamente. Então, desde 2010, principalmente com o mestrado profissional, uh, de certa forma, a instituição começou a se aproximar mais de empresas do, do ramo agrícola. Uh, principalmente porque o mestrado profissional tem esse foco de trazer os profissionais que já estão no, no mercado de trabalho para realizar essa capacitação, né, esse curso de, de pós-graduação. E, a partir de 2019 2020, com o técnico em agricultura de precisão, por ser um curso noturno, tem vários alunos de empresas que estão realizando essa formação técnica eh, no turno inverso ao trabalho. Né? Então, nós conseguimos, através dessas duas iniciativas, ter uma quantidade grande de empresas trabalhando junto conosco. Então, hoje, aproximadamente 20 empresas atuam eh, dentro do projeto Advanced Farm 360, fora as incubadas aqui da UFSM, que também estão desenvolvendo trabalhos conosco. Perfeito, professor. Essa questão das empresas é algo que a gente vai abordar depois. Uhum. Uh, mas eu gostaria de saber agora, quem que participa do projeto? né? O senhor como coordenador, como docente? Uh, imagino que tenham um alunos, né? tu falou que tem um mestrado profissional, quem é que participa hoje do projeto? Então, uh, dentro do projeto nós temos uh, um grupo de docentes que atuam principalmente no curso técnico em agricultura de precisão, mas, uh, além do, do, desse curso técnico, existem outros da, da área agrícola que o, uh, o Colégio Politécnico disponibiliza uh, formação, como o técnico em agricultura, o técnico em agropecuária. Então, existe um grupo de professores né, que, que atua mais nessa área, que hoje estão uh, auxiliando na, na coordenação do projeto. Temos um servidor técnico-administrativo, um engenheiro agrônomo, né, que trabalha conosco, e... Basicamente quem toca todas as atividades são alunos, isso aí que nós gostamos sempre de frisar. Né? Uh, os alunos que são bolsistas do projeto é eles que na realidade uh, sobem nas máquinas, fazem os trabalhos, uh, implantam experimentos, avaliam, então enfim, a, a grande questão é ex executar na prática isso, né? e nós conseguimos através dessa participação fundamental dos alunos dentro do projeto. Professor, e caso tenha algum aluno do Politécnico ou alguém que está chegando né, no próximo semestre e tenha interesse em participar do projeto, como é que faz para ingressar? Nós temos é, duas formas de, do aluno estar trabalhando conosco. Uma é através de, de, um, de um vínculo com o bolsista. Então, todo início de ano, né, nós realizamos uma seleção para atuar em projetos que podem ser de ensino, de pesquisa ou de extensão. Então essa é a forma, digamos assim, a, a principal que o aluno ingressa, mas nada impede que o aluno atue como voluntário. Aí ele é, é registrado junto ao projeto, né? pode desenvolver todas as atividades e também existe a opção do aluno querer desenvolver um estágio né? dentro do, do projeto. E isso é mais uma opção de complementação da formação né? para quem tiver esse interesse. Perfeito, professor. Tu falou ali na questão né, da, da infraestrutura, né? eu imagino que seja necessário que se tenha uma, uma garantia de infraestrutura para para as atividades do projeto. O que, que vocês têm hoje em termos de maquinário e ferramentas? Bom, em termos de eh, equipamentos, seja ela eles máquinas agrícolas ou implementos, uh, nós temos os uh, tecnologias né, disponíveis para o ciclo completo de uma cultura agrícola uh, de grãos, vamos dizer assim. Então que vai desde o plantio até a colheita. Boa parte disso é possível né? graças às parcerias com as empresas que disponibilizam máquinas e implementos por comodato. Então, como hoje a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela tem uma velocidade muito rápida de atualização, em pouco tempo uma máquina acaba se tornando ociosa do ponto de vista de tecnologia embarcada, né? então é muito vantajoso, tanto para a universidade como para a formação dos alunos em si, essa possibilidade das empresas estarem disponibilizando sempre a tecnologia mais atual. Então, isso reduz um custo, né, um investimento que a universidade teria que fazer. E fora isso, então, o aluno sai eh, em, em contato direto com aquilo que é o mais moderno que tem na agricultura. Né? Perfeito, professor. A gente está falando aqui né, de agricultura de precisão, que é o foco né, do projeto. Eu acho que é interessante o senhor explicar o que é agricultura de precisão. Certo. Então, a agricultura de precisão, e que hoje estamos está sendo denominado assim, vamos dizer, com agricultura digital ou agricultura 4.0, é uma forma diferenciada de se uh, gerir, vamos dizer assim, as áreas agrícolas. Tradicionalmente, a forma de gestão se dava pela média. Por exemplo, determinada área agrícola foi colhido uma média de tantos sacos por hectare. Ou a quantidade de fertilizante a ser aplicado é tantos quilos por hectare. Então sempre se trabalhava pela média, e a média traz aquela ideia de que a área é uniforme. Já a agricultura de precisão, agricultura digital ou agricultura 4.0, ela tem uma outra pegada. Ela entra naquela questão de que estuda as áreas agrícolas para identificar a variabilidade que existe. Então, você sabe muito bem que tem determinadas partes da lavoura que se colhe mais e outras partes que se, que se colhe menos. E o objetivo exatamente da agricultura de precisão é essa, identificar essas áreas e realizar um manejo diferenciado. Então isso torna, uh, vamos dizer assim, mais racional o uso dos recursos e fora toda a tecnologia que envolve a agricultura de precisão, que vai na parte de eletrônica embarcada em máquinas agrícolas, a utilização uh, muito forte, né, principalmente de sistemas de orientação por satélite e uh, muita questão relacionada às plataformas digitais, ou seja, a coleta de informações enviada para uma nuvem e nessa nuvem essas informações são processadas para que elas uh, gerem uma informação que vai ser aplicada na lavoura, né, posteriormente. Perfeito, professor. E como que esses estudos desenvolvidos aqui na UFSM, né, em outros lugares também, uh, podem contribuir para a melhoria do trabalho no campo? Bom, uh, a agricultura de precisão acaba contribuindo, então, para essa melhoria da qualidade no trabalho do campo, principalmente no sentido de utilizar de maneira mais racional os recursos. Então, aplicar a quantidade correta no local correto e no momento correto. E isso, a médio e longo prazo, leva ao aumento da produtividade. Então, a, a melhoria geral vai ser nesse sentido. Né? A tecnologia acaba contribuindo para que você tenha uma maior produtividade e também racionalizando o uso dos insumos. Perfeito, professor. Uh, recentemente a UFSM formou os primeiros técnicos em agricultura de precisão. Uh, como que é o mercado nessa área para quem está se formando? Então, Luiz, uh, essa é a grande questão que eu gostaria de deixar ressaltada nessa entrevista. É muito grande a demanda por profissionais. Hoje os alunos, diversos alunos, na verdade, que estão no curso técnico em agricultura de precisão, eles estão sendo contratados pelas empresas antes mesmo de concluírem o curso. Existem quatro ou cinco casos que aconteceram nesse ano de alunos que estavam no, no projeto Advanced Farm, trabalhando normalmente com bolsistas, né? e antes de concluir o curso, as empresas, que são parceiras do projeto, identificaram esses alunos né, como potenciais uh, pessoas a virem a fazer uh, parte do corpo da empresa, né? do corpo técnico, e eles acabaram sendo contratados por empresas aqui de Santa Maria região. Que legal, professor. Então, né? Acaba que o Advanced Farm é uma vitrine para esses alunos, Exato. dentro de um mercado que necessita de profissionais qualificados. Exatamente. Então essa é uma das principais vantagens que nós enxergamos dentro do projeto, né? O aluno que está atuando, de certa forma, ele está sendo também está sendo observado pelas empresas, Dentro da atuação. E como são muitas empresas e são e é muito grande a demanda por profissionais, então é, é quase uma garantia, né, que o aluno que acaba atuando e passa pelo processo de formação e dentro do projeto Advanced Farm ele acaba sendo então a, se inserindo no mercado de trabalho. Né, então fica o convite aí, né? Fica a provocação para quem se interessa por essa área, procurar o projeto, né? Assim Uh, pesquisar um pouco mais sobre a agricultura de precisão, porque é algo que realmente precisa, tem futuro, tem uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Exatamente. Então, uh, principalmente os alunos do curso técnico, né, que acabam tendo um turno apenas de, de aula né, durante o, o dia, então no turno inverso tem a oportunidade de estar tá realizando um, uma formação complementar dentro do projeto, e com certeza isso é um diferencial né, para quem quer se inserir no, no mercado de trabalho nessa área. Professor, e por que é essencial que se pense a questão da sustentabilidade e da produção agrícola? Muito boa pergunta. Uh, dentro do projeto, Luiz, nós temos uma linha de trabalho que se chama de produção agropecuária sustentável. Nessa linha de trabalho, nós trabalhamos principalmente com a questão do uso de insumos biológicos na agricultura. Então, uh, dentro do projeto Advanced Farm, nós temos uma linha de trabalho que entra a questão da tecnologia, que por si só identificando a variabilidade que existe nas lavouras e fazendo a aplicação dos produtos na quantidade correta, no local correto e no momento adequado, nós já estamos fazendo um uso mais sustentável dos insumos. Então, não se aplica pouco produto onde precisa mais e nem se aplica muito produto onde precisa menos. Se aplica a quantidade exata. Isso é uma forma de racionalizar os insumos. E outra linha de trabalho que nós temos no projeto é a questão da produção dos insumos biológicos, que isso vem uh, a aumentar a produtividade, são, são questões aí que estão devidamente comprovadas né, por diversos uh, artigos e publicações científicas, seja elas como promotoras de crescimento de plantas né, ou como agentes uh, de controle de pragas e doenças. Então, a questão dos insumos biológicos é uma grande revolução que está, tendo, tendo, que está acontecendo aí nos últimos anos. E, com certeza, é fundamental que os projetos, né, não apenas o Advanced Farm, mas outros, acabem levando para esse lado, para estarem alinhados, por exemplo, com as ODS, né, que é um, um tema muito debatido atualmente na, na comunidade mundial. Acaba que esse é o caminho né, mais sustentável né, para o mundo, né, para a região, enfim... Com certeza, principalmente se nós pensarmos, por exemplo, na agricultura, que os recursos, né, os insumos fertilizantes, principalmente, eles são finitos, né, entre outras questões. Então, nós temos que cada vez avançar mais nessas tecnologias que não sejam tão agressivas ao ambiente, mas que também possibilitem né, essa uh, sustentabilidade do ponto de vista de uso de, de insumos. Perfeito, professor. E algo que a gente vem trazendo aqui no, ao longo dessa entrevista, é que no projeto vocês trazem os três pilares da universidade, né? que é ensino, pesquisa extensão, e também inovação, não podemos deixar de esquecer. Uh, tu pode comentar sobre isso? Como é que vocês uh, englobam isso no projeto? Certo. Então, assim, ó, Luiz, dentro do projeto nós uh, desenvolvemos o ensino, pesquisa e extensão de forma integrada. Mas se nós pensarmos assim, em ações isoladas, uh, vamos colocar na parte de ensino é basicamente a utilização da área e dos uh, equipamentos que temos disponíveis para a realização de aulas práticas. Então, a parte das disciplinas, nós temos a teoria então, em sala de aula e após, na prática, se executa aquilo que é visto na, na teoria. Então, no ensino seria principalmente isso. Já na pesquisa, existe uma integração com o mestrado profissional, então, muito dos trabalhos de pesquisas que são desenvolvidos pelo mestrado acabam uh, ocorrendo dentro da área agrícola e acontece essa integração. Então, mestrado, técnico e advanced farm. Então, seria um meio né, de execução dessas atividades de pesquisa. E a extensão a gente faz principalmente através da, de dias de campo. Nós realizamos dois dias de campo em setembro desse ano, e já estamos planejando o próximo, que é do mês de fevereiro de 2023. Então, o objetivo é levar essas informações geradas pela pesquisa até o produtor. Só que tudo isso acontece de maneira integrada, não, não são uh, coisas separadas, vamos dizer assim. Por exemplo, os alunos que atuam no projeto de ensino, eles acabam participando também da pesquisa e estão lá apresentando no dia de campo. Então, ele, a, o ensino, a pesquisa e extensão acaba sendo englobado por tudo isso. E fora a questão da inovação, né? Através das startups que temos aqui na, na UFSM, pelo menos cinco delas desenvolveram ou desenvolvem alguma ação junto com o Advanced Pharma 360. Perfeito, professor. E é importante né, que se haja essa integração entre os três pilares e a inovação, né? Um quarto pilar, porque não é uma coisa separada da outra, né? Anda tudo junto. Exatamente. Então, é como eu estava comentando contigo. Uh, Acaba que nós temos projetos que são de eh, ensino, de pesquisa e de extensão, mas, na verdade, todos eles se conversam, né? e todos eles, os alunos que são bolsistas, acabam atuando no, nos três pilares. E dentro das atividades de ensino, principalmente do curso técnico em agricultura de precisão, nós temos o objetivo ali, o grupo de professores entende que essas ações têm que ser todas elas integradas. E isso nós estamos conseguindo, então, já executar ao longo desse ano, e a partir do ano que vem pretendemos expandir para outros cursos né, que, que atuamos. Perfeito, professor. E algo que tu traz aqui na entrevista também é essa parceria com as empresas. Hum. Uh, me conta um pouco como é que é feita essa parceria. Bom, Luiz, uh, a parceria com as empresas é feita basicamente através de uma chamada pública que existe, e ela é de fluxo anual contínuo. Uh, a partir do momento que uma empresa tiver interesse de participar conosco, de estar contribuindo né, com a Advanced Farm ela se inscreve através dessa chamada pública, você faz uma reunião para alinhar os objetivos né, desde que atendam as demandas da empresa e também da UFSM né, que é a parte do Advanced Farm e a partir disso se desenvolvem trabalhos uh, relacionados então, principalmente com a Utilização, né, do que do, seja delas de insumos, de máquinas agrícolas, plataformas digitais, enfim, aquilo que a empresa estiver disponibilizando. De maneira geral, uh, as empresas procuram o projeto para fazer parte, então, da, das ações que são desenvolvidas. Mas tem alguns casos que nós acabamos procurando algumas empresas, quando falta, por exemplo, determinada área específica, né, daí a gente busca uma parceria para uh, fechar aquela lacuna existente. Então, a gente pode dizer que já há um reconhecimento por parte das empresas, reconhecendo o, pro, o trabalho, né? desenvolvido o um projeto, né? Como tu me disse, elas vêm procurar porque elas entendem que realmente está sendo uh, feito um trabalho importante aqui dentro da universidade. É, exatamente. Uh, e esse ano, assim, Luiz, para deixar bem esclarecido, né? nós tivemos um fluxo maior de empresas nos procurando, Exatamente por questão que os últimos dois anos foram de pandemia, né? 2020 e 2021. Então não tinha muito como estar realizando atividades presenciais, seja com alunos, com produtores rurais ou com pesquisadores. E isso nesse ano aconteceu muito. Então para nós foi é, muito importante essa retomada e tem resultados extremamente positivos né, ao longo desse ano. Perfeito, professor. E pensando né, no futuro próximo e longo, Quais que são os planos da Advanced Farm? Tem algum projeto ou alguma parceria vindo por aí? Luiz, para os próximos anos nós temos já um plano de metas estabelecido. Entre eles, o aumento anual de 10% do número de alunos qualificados para atuar na agricultura de precisão ou agricultura digital. Outra meta que nós não conseguimos ainda alcançar, mas está no plano para os próximos anos é que surjam Uh, startups a partir do projeto. Então, isso é uma conversa que nós já estamos tendo com nossos bolsistas e nos próximos anos nós queremos colocar isso em desenvolvimento. As outras metas, como desenvolvimento de projetos de pesquisa, dias de campo, uh, aulas práticas, já estão em pleno desenvolvimento. Então, nós temos aí duas metas para serem buscadas nos, nos próximos anos, principalmente. Perfeito, professor. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista para falar sobre esse projeto tão interessante, tão importante né, para o desenvolvimento da agricultura de precisão aqui na região central. E fica o convite aí para quem não conhece, procurar vocês nas redes sociais e acompanhar o trabalho de vocês. Muito obrigado, Luiz, agradeço novamente pela oportunidade. Fica o convite aí para os alunos, né? seja do Colégio Politécnico ou de outros centros da UFSM estarem participando. É, eu esqueci de comentar durante a entrevista, né, nós temos vários alunos do curso de Agronomia que atuam no projeto como bolsistas ou como voluntários. E quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, aí sigam as nossas redes sociais, é, principalmente o Instagram, né, que nós temos uma atualização diária, mostrando aí as atividades que estamos realizando, que é o advancedfarm Advanced Farm 360. Muito obrigado.